A existência do limite em um ponto se deve a existir o limite lateral pela esquerda nesse ponto e ser igual a um valor L, e também existir o limite lateral pela direita nesse ponto e ser também igual a L. Caso esses dois limites laterais sejam iguais a um número real L, então podemos dizer que o limite da função quando x tende a c, existe, e é dado por L, na notação de limite de f de x, com x tendendo a c igual a L. Para representarmos graficamente a existência do limite em um ponto, utilizando essa notação, é preciso representar no mesmo gráfico o limite lateral pela direita e o limite lateral pela esquerda, e ambos os limites laterais devem existir e ter o mesmo valor, como no caso dessa animação.